E aí, meu povo tranquilo, estou aqui iniciando mais um curso e agora a gente vai falar sobre funções do primeiro grau e do segundo grau, beleza? É um curso gratuito que você vai ter direito até a um PDF, olha só que bacana, e, e eu acho que vai ser bem completo, acho não, tenho certeza que vai ser bem completo. Só que antes eu peço para você se inscrever, curtir o nosso vídeo e espalhar essa notícia aí por todas as suas redes sociais, seus amigos, familiares, para que esse projeto dê certo tranquilo então é isso a gente se fala já já fiquei bom pessoal vamos lá vamos dar início aqui ao nosso curso que tem muitas informações ele primeiro aqui essa primeiro esse primeiro vídeo eu vou trazer várias informações é, do que a gente vai estudar no decorrer da nossa é, primeira parte aqui que é sobre a função do primeiro grau ou afim como também é chamada tá então, a função do primeiro grau, ela também é chamada de função afim. Mais abaixo aqui, ó, eu vou trazer é, alguns nomes importantes que aparecem. Ó, a função do primeiro grau afim que a gente está falando, a função linear e função identidade. Né? O que significa função linear o que é função identidade? A gente vai finalizar a nossa aula falando sobre elas. Tá bom, pessoal? Então, olha só, para dar início à nossa aula, é muito importante, para qualquer função, na realidade, que a gente entenda... Que, e a gente vai até, eu vou até explicar o porquê a gente utiliza essas tabelas quando iniciamos o estudo de funções. Isso tem a ver, pessoal, que é, muitos modelos, muitos fenômenos da, da, da natureza, muitos problemas do nosso cotidiano, a gente costuma é, jogar essas informações, os dados, em uma tabela e analisar essas informações em uma tabela. Não é isso? É, fica, às vezes fica até mais interessante a gente analisar essas informações em um gráfico. Então, ou a gente pode utilizar uma tabela, ou a gente pode utilizar os gráficos, tá bom? Então, é, para cada valor que eu jogo na minha tabela, eu vou ter um, um resultado. Eu vou trazer uma situação bem bem, bem é, do nosso dia a dia aqui para a gente entender. Imagine que você vai pegar um transporte ali é, particular por aplicativo. Pedi lá, eu queria ir para tal local. Então, eu vou colocar aquele endereço, chamo lá o, o, o, o motorista particular... O motorista vem, me leva lá e eu vou pagar certo valor. Dependendo da distância que eu vou andar, eu vou pagar mais ou menos. Concorda comigo? Então, observe, e aqui está a parte mais importante da nossa, é, nesse primeiro tópico, é entender ou identificar a variável dependente e a variável independente. Na maioria das vezes, a gente chama de y e x, tá? Na maioria das vezes, mas a gente pode utilizar qualquer letra. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender, eu posso utilizar qualquer letra, isso aí vai depender do meu problema, saber, saber identificar bem uma coisa da outra, tá, pessoal? Então, vocês vão ver muito nos livros isso aqui, ó. y a, e x, essas duas variáveis aqui, né? Uma variável independente e o y costuma ser a variável dependente. No nosso problema aí do aplicativo que a gente chama o transporte público, o transporte particular desculpa, a gente sempre tem aí ó é, a variável independente seria o que a distância que você vai andar você joga lá o aplicativo vai ficar variando essas distâncias aí é a nossa variável independente. quando o quanto você vai pagar vai depender da distância que você vai andar então quanto você paga depende de quanto você anda. Viu? Então, o problema, você vai identificar, saber, primeira coisa a identificar é a variável dependente da variável independente. Outra informação importante, a gente costuma colocar a variável independente aqui na primeira coluna. Tá? Dependendo da fórmula. Eu já digo para vocês, em alguns problemas ela não aparece com esses dados, a gente consegue encontrar ela, tá? Mas vamos, a gente está no início da nó do nosso curso aqui. Então a gente joga variável independente aqui, ó. Por exemplo, aí por exemplo aí as distâncias. Ah, nada, um quilômetro, 2 km, 3 km, eu vou pagar quanto? tá Essa situação aqui, essas três tabelinhas, eu fui com outro problema. Imagine que eu vou pagar para o aluno Tá? ou para a aluna, o tempo que ela assistir aqui o nosso vídeo, o nosso curso, esse vídeo na realidade. Então, se assistir um minuto, eu vou pagar tanto. Se assistir dois minutos, eu vou pagar tanto. Se assistir três minutos, eu vou pagar tanto. E assim sucessivamente. né? Um minuto, um real. Dois minutos, dois reais. Na verdade esse valor vai depender da fórmula que eu criar aqui. Olha só que bacana. Então, a fórmula vai me dizer o quanto você vai ganhar. Então, se você não assistir nada, você já está me devendo. Foi isso que eu criei. Então você está me devendo o real. Se você assistir um minuto, você não vai ganhar nada. Porque um minuto, né, para mim, é a introdução. Então você não vai ganhar nada, ainda porque não acrescentou nada. Se você assistir dois minutos, você vai ganhar um real. E como é que a gente faz isso aqui? É só jogar na fórmula da função. Então, 2 é o tempo que você assistiu. Ó. Então você pega aqui: 2 menos 1 um é igual a 1. Um. Então aqui estariam os valores, né, o que você vai ganhar. Vai depender, está em função do tempo que você assistiu. Beleza, pessoal? Se você assistir 3 minutos, você vai ganhar 2. Ó. 3 menos 1 é igual a 2. Já nessa fórmula aqui, não. Olha só. Se você não assistir nada, você já vai ganhar 3 reais. Estou sendo bonzinho, né? ó 4 vezes T... Tempo aqui é zero, 4 vezes 0 é 0, mais 3 igual a 3. Se você assistir um minuto, 4 vezes 1 um é 4, mais 3 é igual a 7. E assim sucessivamente. Essa fórmula aqui não, diz o seguinte, se você assistir nada, eleva ao quadrado, nada. Se você assistir um minuto, eleva o quadrado, 1. Um. Se você assistir 2 minutos, 2 elevado a 2 é igual a 4. E assim sucessivamente. Então, é, o resultado da saída aqui, né, o quanto você vai ganhar, vai depender do quanto você vai assistir. Tá, pessoal? Só que todas essas informações é interessante a gente jogar num gráfico para a gente enxergar melhor. Então, olha só, eu não coloquei essa fórmula aqui no gráfico, por quê? Porque isso aqui é um outro tópico. Tá? Isso aqui a gente vai trabalhar, observe que tem um 2 aqui em cima. Isso aqui, pessoal, é uma função do segundo grau. Tá? É uma função quadrática, é uma função não. É, é linear, não é uma reta. Então a gente vai estudar isso aqui no finalzinho do nosso curso. Tudo bem? Só que eu coloquei ela aqui para a gente analisar uma das informações mais importantes é, desse assunto função do primeiro grau. Ao fim. Que informação é essa? Pessoal, vocês vão ver no livro, vocês vão ver no livro é, que a função do primeiro grau ela é escrita assim, ó, y é igual a ax mais b. Não é isso? Ela tem essa cara aqui. Ó. E observe que isso aqui é uma expressão do primeiro grau. O x aqui está elevado a 1, diferente dessa aqui, que está elevado a 2. Então, é do segundo grau, a gente não vai estudar ela agora. Esse cara aqui, ó, que a gente chama de A, vou até destacar ele bem aqui, ó. a gente chama ele de A. Ele tem um nome especial, que é o coeficiente angular. Então, o A, a gente chama ele de coeficiente angular. Vocês vão ver muito isso aí na geometria analítica. Coeficiente Angular o B é chamado de coeficiente linear, enquanto a é chamado de angular, o B é chamado de linear. Então, essas informações apenas para a gente saber o nome de cada um, mas o que esses caras aí, esses números trazem de importância para nossas funções. Para a função do primeiro grau, é a essência dela na realidade. Pessoal, vamos identificar aqui, claro que aqui é g e t. É, é o g e o t aqui, o g na realidade é o y e o t é o nosso x. Tá? A variável independente, que é o x, e a variável dependente, que é o y e o g aqui. É muito importante a gente entender que o a nessa função aqui, eu vou até colocar aqui, ó, g é igual a 1 vezes t menos 1. Então, o a aqui é o 1 e o b aqui é o menos 1. Já nessa função aqui, observe o seguinte, ó, e eu poderia reescrever essa função assim, ó, g é igual a 4 vezes t, não é isso? Ó, vezes t, mais 3. Então, o a aqui é o 4 e o b é igual a 3. E o que é que tem tão importante nessas duas informações? Veja bem. Para cada unidade, eu vou escolher qualquer uma aqui, ó, por exemplo, de 1 para 2. Eu não subi uma unidade? Subi uma unidade. Quando foi que a minha função subiu também? Ó, eu fui de 0 para 1. Beleza. Até aí, tranquilo. Vou chegar a mesma informação aqui. Ó. De 1 para 2, eu cresci quantas unidades? Uma unidade. Ah, beleza. Só que de 1 para 2, olha só quanta função cresceu. Ela foi de 7 para 4. Ou melhor, 7 para 11, que é 4 unidades acima. Então, pessoal, esse carinha aqui ó, me diz exatamente o quanto a minha função cresce para cada unidade. Veja só. <cười> Esses carinhas aqui, vocês já devem é, é, concordar comigo, que esses pares aqui, ó, o 0 e, um, e o 1, o 0 um e o o 1 e o 7, são os pontos que a gente, vão jo que a gente é, vai jogar no gráfico. Né? Então, por exemplo, a função vermelha está nesse gráfico aqui, ó, vermelhinho. Essa função em azul aqui está no gráfico em azul para a gente identificar bem. Olha só que bacana. De 1 para 2, e um detalhe mais importante ainda que eu não comentei com vocês... A variável dependente, a gente sempre coloca no eixo, pessoal, vertical, ó, o g estaria aqui. E a variável independente, que é o t, a gente sempre joga no eixo horizontal. Horizontal independente, que seria o x na maioria das vezes. E na vertical, a dependente, no caso aqui é o g, né, ou y, para generalizar aqui. Então, olha só o que essas informações, o que esse a aqui nos diz. De 1 para 2, ó, ó, de 1 para 2, porque o 1 está aqui. O 2 está aqui, o 3 está aqui, o 4 está aqui. De 1 para 2, olha só quanto a minha função cresceu. Ela foi de 0 para 1, porque quando 1 um é 0, quando é 2 é 1. Um. Então, a minha função cresceu ó, uma unidade para essa função aqui, onde A é igual a 1. Um. De 1 para 2, a minha função, essa outra aqui, ó, quando o x era 1, um, ou melhor, quando o tempo era 1, um, o valor aqui era igual a quem, pessoal? O 5, 6, 7. Não é isso? Quando o tempo era 1, o ganho é igual a 7. Está aqui. Quando o tempo é 2, o ganho é igual a 11. Quando o tempo é 2, o ganho é igual a 11. Eu já deixei o gráfico meio que pronto aqui, porque vocês já sabem montar gráficos. Vocês já assistiram é, a nossa aula, né? nosso curso de introdução à função. Né? Então, a gente sabe já fazer isso aqui. Ó. Se você não assistiu, eu vou deixar o cardzinho aqui em cima. Tá bom? Então, pessoal, olha só. Observe que aqui é igual a 11. Então, para... Uma unidade aqui, ó que a gente cresce na variável independente, ou seja, mais um, um minuto a mais aqui, vai te dar quanto, você vai pagar quanto a mais, você vai ganhar quanto a mais. Observe que a gente foi de 7 para 11, então a gente subiu aqui ó, 4 reais, que eu ganho está em real. Vou até colocar aqui, eu acabei esquecendo de falar para vocês, e o tempo aqui está em minuto. É muito importante a gente é, é, informar esses essas grandezas aí. Tá bom, pessoal? Então, o A me diz muita, mas muita coisa. Porém, o B também me diz alguma coisa. Que coisa é essa? Observe que o nosso gráfico, ó, ele começa, ele corta o eixo Y ou o eixo G ou o eixo da variável dependente exatamente no valor de B. Ó. Quando B aqui é 3, olha só onde começou minha função aqui. 1, 2, 3... Para essa função aqui, azul. Para essa função em vermelho, ó, ela teria que começar em menos 1. E ela começa em menos 1. Ela estaria aqui. ó. Então, quando o tempo é zero, ela começa em menos 1. Quando o tempo é zero, ela começa em 3. Tá bom? Então, o valor é 3. Então, veja só. O A e o B me informa muita coisa sobre a minha função. tá? Então, a gente fez um apanhado aqui. Vocês vão ver. Eu deixo até como um, como um é, exercício. Né? Vocês poderiam tentar criar os pontos dessa função, vocês vão ver que ela não forma uma, uma reta, uma linha. Ela vai formar uma curva, uma parábola, que a gente chama é, a, a, o gráfico né, da função de segundo grau. É, eu acredito que eu trouxe muitas informações para vocês tá, que vão fazer sentido. Um detalhe importante que muita gente é, é, me pergunta, né, antes de, de terminar na realidade aqui, é o seguinte, tá professor, mas e se eu andasse de 0 para 3 aqui? Vai crescer 4 unidades também? Vamos ver. De 0 para 3, subiu quanto? Subiu 2 unidades. Ele foi de quanto para quanto? Ele foi de 3 para 15. Então, ele subiu 12 unidades. Não é isso? Na realidade, ele subiu aqui é, de 0 para 3. Desculpa, pessoal. Ele foi 3 unidades. né? Então, 0 para 3, 3 menos 0 é igual a 3. Então, ele subiu 3 unidades. É, e ele partiu aqui de 3 para 15. Então, 12 unidades. Se você pegar o 12 e dividir por 3, a gente vê que ele cresce 4 unidades para cada unidade aqui da nossa do nosso tempo. Então vai continuar crescendo 4 aqui, tá? Então se você quiser pegar espaçado de um para o outro é só você ver o valor da função nesses dois pontos, pegar a diferença lá e dividir pela diferença aqui embaixo você vai ver quanto a função cresce para cada unidade. Então essas informações ou essas informações né são muito importantes eu Queria muito compartilhar com vocês, e é por isso que eu fiz questão de trazer essa aula, né? E para finalizar ela, existem alguns termos importantes para a gente conhecer. Para finalizar essa aula aqui, vou até apagar minha, esconder minha imagem aqui, eu gostaria de abordar esses três tópicos aqui com vocês. Pessoal, olha só, a gente vai aprender muito com esses três tópicos. A gente está estudando função afim ou do primeiro grau, não é isso? A função afim do primeiro grau, ela tem essa cara aqui, ó. Sabendo que o a, vocês vão ver isso aí no livro, o a ele é diferente de zero, o b é diferente de zero. Então, quando a função é afim, ela tem essa cara. Quer ver um exemplo? f de x igual a 2x mais 1. Olha só, o a e o b são diferentes de zero. Aí a gente pode dizer que ela é uma função do primeiro grau ou afim. Agora vamos para algumas características importantes aqui. Essa mesma função, se o b for zero, se o a não pode ser diferente de zero, né? Se o b for zero, então ela pode ser considerada de função linear. Olha só que bacana. Então, ó, vou dar um exemplo aqui, é f de x igual a 2x. Então, aqui, ó, a é diferente de zero tá? e o b é zero. Então, isso aqui é uma função linear. Então, tá, mas é uma função do primeiro grau? Sim, é uma função do primeiro grau. Só que ela é uma função do primeiro grau especial. É o b igual a zero. E ela recebe o um nome especial por isso. Então, ela é chamada de função linear. E vocês vão ver que ela começa... Então, é aí que eu estou me antecipando. Estou tentando... Estou meio ansioso aqui. Vamos para a próxima parte. Função de identidade. É uma função com essa cara também. Só que é o seguinte, ó. O b igual a zero. Ou seja, ela é uma função linear. Porém, o a igual a 1. Então está vendo aqui que a gente diz que o a é diferente de zero aqui para essa aqui, então a função de identidade ela é linear. Mas se o a for igual a 1, então vou até escrever ela aqui, ó, f de x igual a x, ó, está vendo que o b é zero e o a igual a 1? então essa função é a função de identidade e vocês já vão ver o porquê. Eu gostaria de mostrar para vocês, pessoal, deixa eu só é, diminuir um pouco aqui, ó, para ficar mais fácil. Olha só, eu criei isso aqui tá no site Desmos, muito bom para a gente canalizando analisando gráficos, ó. Vocês estão vendo aqui o gráfico de uma função, eu coloquei aqui a, a, a, nossa, é, a nossa função do primeiro grau, tá? E aqui a gente vai mudando os parâmetros de A e de B, os valores dele. Tá? Então, vamos começar com essa aqui, ó. Quando A é diferente de zero e B é diferente de zero. Por exemplo, essa aqui, tá? Ó, o B é diferente de zero. O que acontece quando o B, pessoal, é, vai alterando? Ó. B aqui, ele tá 1,5, foi para 2. Olha só, é exatamente onde ela começa, onde ela corta o eixo vertical na realidade ó. então aqui é 2 se fosse 1 um, ela vai descer um pouco observa lá ó. ela vai para ali ó um pouco mais para cá tá vendo quando ela é igual a 1 um, 1.2 um ela vai subindo crescendo ah mas eu queria 3 o 3 ela vai subir um pouco mais quando ela começa onde ela corta o eixo vertical tá bom e o A aqui o A vai me dizer exatamente quanto ela cresce para cada unidade então ela vai ficar mais íngreme Olha só que interessante ela vai ficar mais íngreme né? mais é, inclinada se o A for maior, porque para cada unidade, ela está crescendo esse valor. Aqui o A é igual a 1. Ó. Então, para uma unidade, ela subiu uma unidade. Ela foi daqui para cá. Está vendo, pessoal? Agora eu vou colocar aqui para 2, por exemplo. Então, para cada unidade aqui, ela subiu duas unidades. Ó. Ela foi de 3 para 5. Né? De 0 para 1, ela foi de 3 para 5. De 1 para 2, ela foi de 5 para para 7 aqui, estão vendo? Ah, a gente não vê os valores aqui, mas cada quadradinho desse aqui é uma unidade, e se fosse 3, bom, se for 3 observe que para uma unidade, então ela foi aqui de 0 para 3, ó. então daqui para cá uma unidade ela subiu 3, uma unidade aqui ela vai subir 3 também, ó. uma unidade ela foi de 3 para quem pessoal? para 6 aqui, tá bom? então é muito importante a gente analisar o A e B então essa aqui é uma função do primeiro grau Agora, quando o B é zero, então, deixa eu jogar o B aqui para zero. Ó, deixa eu jogar aqui. O B é igual a zero. Olha só que característica interessante. B não é igual a zero? É. Então, ela vai cortar o eixo é, vertical aqui em zero. Tá? O A é que vai ficar mudando. Então, essa reta vai ficar mais inclinada ou menos inclinada, dependendo de A. Ó. Quanto maior o valor de A, mais inclinada ela vai ficando. Por quê? Porque a minha função cresce mais rápido para cada unidade. Né? Se essa... Se o A for diminuindo, ela também vai decrescendo. Ó. Se é zero, ela não está crescendo nada. Tá? Então, se ela for diminuindo, olha só agora que bacana. Uma unidade diminui tantas unidades. Uma unidade aqui diminui tantas unidades na minha função. Quer ver, pessoal? Olha só. Vou colocar aqui menos 2. A gente vai abordar isso aqui com mais detalhes nas funções crescente e decrescente. Uma unidade aqui, olha só o que aconteceu com a minha função. Para uma unidade, ela foi de zero para menos 2, quando ela 0 é 0, quando é um 1 aqui, ela foi para menos 2, então ela decresceu duas unidades, tá? então isso aqui me diz muitas, mas muitas informações, olha a pulsão linear, quando A é igual a 1 um e B é igual a 0, vamos colocar aqui, ó. A é igual a 1 um e B é igual a 0, então é isso aqui ó, pessoal, ela vai cortar o zero aqui, tá? a origem do sistema, e é, um detalhe que a gente vai analisar isso aí lá na geometria analítica é que esse ângulo aqui ó, é um ângulo de 45 graus. Então, essa reta aqui ela acaba sendo a bissetriz do primeiro e do terceiro quadrante. Tá bom? Então é, é, um, é um, uma informação importante porque a é uma identidade. Observe que quando o x é 1, o y é 1. Quando o x é 2, o y é 2. Tá? Quando o x é 3, o y é 3. É como se fosse uma identidade mesmo. É você vendo você mesmo. Tá bom, pessoal? Então, são informações muito bacanas que eu gostaria de... Né? Essa análise, a gente não, não, não dá muita importância, mas ela é muito importante para a gente entender a função é, do primeiro grau, tá, pessoal? Então, a gente é, finaliza o nosso, a nossa aula aqui, tá bom? A gente se vê, pessoal, é, na próxima aula. Antes, eu peço para você aí compartilhar o nosso vídeo, né se inscrever no canal e compartilhar também esse curso que eu tenho certeza que vai acrescentar é, nos estudos de muita gente por aí. Beleza? A gente se vê na próxima aula. Valeu!